Na véspera do maior leilão de óleo e gás já feito na história mundial, a bolsa brasileira operou praticamente estável, com uma leve queda de 0,06% e fechando aos 108.719 pontos. Curiosamente, as ações da Petrobras, que teoricamente será a maior beneficiada com esse mega leilão do pré-sal, caíram mais de 2% nessa terça-feira. Já que sindicalistas, sempre eles, entraram na justiça para tentar suspender esse leilão. E além dessa possível batalha judicial. Dois grandes grupos que participariam desses leilões, a British Petroleum e a Total, desistiram de participar. Ou seja, se ocorrerem novas desistências, pode ser que o sucesso desse mega leilão fique em risco. Então é bom ficar atento, pois é justamente nesses momentos de estresse e dúvidas que boas oportunidades podem surgir. Aliás, esse mega leilão está previsto para começar nesta quarta-feira às 10 horas da manhã.